Bom, no início do vídeo eu vou dar um, um belo de um contexto aqui. Bom, sempre tem coisas que dá certo, tipo na internet. E, e também jogos e músicas e outras coisas. Porém, algumas coisas ganham reconhecimento e outras falham miseravelmente. E hoje a gente vai ver pessoas tentando o sucesso de outras coisas na moda. E falhando como sempre. Bom, de início eu decidi pegar um jogo com muito sucesso atualmente. E ele especificadamente é Friday Night Funkin'. E por acidente eu esqueci no Friday Night Funkin'. Eu achei uns negócios tanto quanto questionável. Dos jogos 360. Bom, só pra, pra lembrar que por acidente coloquei Friday Night Funk em jogo 360. Mas isso não muda muita coisa nos resultados Cursed. E o primeiro resultado do jogo 360 é esse. Meu Deus, justo no primeiro resultado, jogo Friday Night Funk versus Impostor from Among Us. No jogos 360, infelizmente acabei dando zoom demais, mas meu Deus, a que ponto chegou a humanidade. Bom, eu fiz um vídeo bem parecidinho com esse daqui, com a autocompletação do Google, com certas pesquisas que eu fiz. Se vocês gostarem ou quiserem ver, vai tá estar no card agora, aqui no canto esquerdo da tela. Meu Deus! Dessa vez eles acertaram. Ganharam o Oscar do pior jogo do mundo Jogo Farder Night Funk Aspa simples 2. Trollface Bom, próximo ele é tipo Eu não tô conseguindo ver Que eu tô editando agora no vídeo Pode parecer estranho, mas qualquer coisa Se vocês perguntarem, eu faço o possível Outro vídeo explicando isso Mas, basicamente e os nomes são horríveis esses jogos que não fazem nenhum sentido. E né, como não faz nenhum sentido, eles vão vir mostrar o último nome da nossa lista. E sem assim, o vídeo vai ficar com menos que 5 minutos, infelizmente. E agora, o um momento mais esperado por bosta nenhuma, o que é o último jogo péssimo. Cara, o pior é que, por algum motivo, eles colocam Jogar online grátis, sendo é que Friday Night Funkin' é de graça E dá pra jogar no navegador e baixar Bom, você deve estar pensando Ah, o vídeo vai acabar, né? Não o vídeo vai continuar, infelizmente, porque o vídeo em si ia acabar com 4 minutos, mas eu não queria, então o vídeo vai ficar com pelo menos 6. Bom, dessa vez eu decidi de pe pesquisar só jogos 360, simplesmente isso, sem nenhum jogo na frente. E claro, né, que os resultados eles foram um pouquinho, vamos dizer que parecidos. O melhor disso tudo é que literalmente esses jogos online grátis.blog.br atenção, tem blog no final. Que tipo de blog é esse? Que nem os jogos 360, fala! Os melhores jogos, os jogos 360, o melhor descrição. A descrição de todas são ótimas. Jogos 360, que traz um dos maiores a serva de sites de jogos, onde você pode jogar Jogos 360 grátis em fases giradas Jogos 360. Boa ideia, eu vou sair do seu site lixo, vou os Jogos 360. Stonks! Bom, particularmente, não sei se você sabe ou não, mas quando eu tiro o print no celular de alguma pesquisa do Google, aparece três resultados, e né, tem mais dois do, depois desse. Bom, né? Aparentemente é bom, né? www.mrjogos.com.br Caramba, nome ótimo! Caramba, uau! Não, não, você ainda não viu nada. O melhor é que... Eu não sei o porquê esses sites é tão retardado, mas que são estão promovendo jogos de outro site para o site sem usar o nome dos jogos. É como eu faço um, um jogo, ele se chama Hero Game. Eu posto no Vinicius Jogos. Você vai falar, venha jogar Vinicius Jogos. Não, venha jogar Hero Game. Simples, mas eles não entendem. Isso me deixa com muita raiva. Muita mesmo, vontade de estourar uma bomba. Cara, eu não tenho nada pra falar desse site. É tão bosta. O ícone é 360. O site não tem nenhuma relação com 360. Jogos 360 graus ainda. Mano, olha só a descrição do site. E essa descrição, na verdade, é que realmente aparece no site. Quem tiver interesse no workshop ou no kit, é só enviar um e-mail para toolbox.alt.360.gmail.com e, cara, a gente não tá interessado no seu e-mail. A gente tá interessado nos jogo 360. Nem jogos em 360 graus. E nem nos seus kits de sei lá o quê. Mano, eu não sei o porquê essas pessoas são tão ingênuas. Mas que quando a gente vê, dá uma raiva intensa. Tipo, agora que tô falando muito rápido. Bom, você tá se perguntando. A Vinícius acabou, né? É, você já falou sobre as coisas? Não, amigo. Eu ainda tenho resultados de Minecraft e Fitnit. O primeiro resultado já é muito bom. Jogos de Minecraft grátis para jogar online. No jogo 360. Você não vai ver mais nenhum lugar. Só no 360. jogos 360. Você tenta copiar, você vai morrer. Assim que se vive. Tudo assim. E a prova que isso é bom, é só ver a imagem do Jazz Ghost comendo um cartucho melecado de bosta. É assim, né? É assim que vive, é assim, é assim que se joga, jogo online, posto gamer. Não, não, não, o melhor ainda, é que aparece aqui, ó, a descrição, entra no mundo, ó, 3D e construa com blocos, ó. É a experiência só que mundo 3D com blocos loucos, nos melhores jogos, jogos, jogos, do Minecraft, algo assistível, assistível, melhor. Bom, dessa vez eu decidi colocar jogos 360 Fortnite, ops, quer dizer, Fortnite. E não vou no que aconteceu, não, não virei o Everson Zoe de uma marretada na minha cara, mas sim. Tutar os resultados bostas apareceram, como sempre. Mano, royale.io não é Fortnite, mas é um jogo completamente diferente 2D para navegador de internet multiplayer online. Sobre esse resultado aqui eu nem tenho muita certeza do que eu vou falar. Eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões do que se passa nesse anúncio e botem nos comentários. Eu não sei do que se trata esse jogo, mas acho uma coisa que a gente deveria tentar ver. Só um pouco. É a descrição. Jogar Fort Shot Simulator, um jogo online grátis de três dimensões, Fortnite, Battle Royale, tiro, construir e é Kizuna aí. Cara, o que é Kizuna? Bom, tem um jogo aí que, um sedutável que apareceu, mostrou com um pouquinho de preguiça. Ele fica mostrando e também vai enrolar muito pra eu terminar o vídeo. Acredite ou não, é muito chato ficar um por um. Bom, isso daqui é um pouquinho, né? Você prestou atenção no início? Na descrição que o Minecraft era um jogo 3D? Mas não, cara, mentira pra gente o tempo todo, é 2D, caramba. Meu Deus, a Herobrine provou, existe! Bom, tava pesquisando no meio dos resultados apareceu um site da Saraiva, a editora de livros. Caramba, o Google é uma bosta mesmo. Caramba, meu Deus, isso precisa mesmo dar muito. Enquanto jogo 360 Minecraft com os preços e condições. Bom, não sei se vocês sabem, mas quando você pesquisa alguma coisa no Google, aparece alguns outros resultados, assim como o do Saraiva. Porém, um outro site totalmente diferente, mas com layout semelhante, apareceu. Meu Deus, que novidade, hein? A Vigor tá fazendo um sitezinho de jogo, caramba. 360 jogos grátis, jogos clássicos de free, -fi. Não, só policial da internet Não pode ter jogos 360, free e vigor no mesmo lugar É impossível, cara E o mais engraçado é que o site inteiramente é só uma cópia de free E que nem é nada de clique em jogos, nem jogos 360 Tá passando algumas prints que eu consegui tirar então, eu tô aqui no finalzinho do vídeo só pra avisar que eu demorei três, mais de três dias pra fazer esse vídeo. Deu muito trabalho, só pra fazer 11 minutos. Então, se vocês puderem me ajudar, por favor, se inscreva, dê like comenta. Isso vai ajudar o YouTube a recomendar. E se puder, compartilha lá no Facebook, no Zap ou em qualquer outro lugar. Eu ficarei muito grato com isso. Então, né, isso aqui é a próxima tela de crédito, onde eu falo quase que a mesma coisa, só que um pouquinho mais explicado. Bom pessoal, eu tô aqui depois do vídeo, né, que o vídeo já terminou em si. Porque literalmente o vídeo tá, vai ficar muito curto. E também que eu voltou com preguiça de fazer um vídeo separado. Então... Eu vou dar um real motivo que eu não posto muito vídeo. Eu só posso, eu, não, eu não tenho muito tempo pra ficar no celular, que é o celular do meu pai? Então eu não consigo postar muito. Então, às vezes, eu deixo já programado pro próprio YouTube colocar pra postar o vídeo automaticamente. E demora muito pra postar vídeo como este. Não, não sei, então. Já deu, deu like, é muito cringe falar isso. Mas deu like, compartilha e sei lá, comenta. Não sei, envia pra sua tia, sua avó, pede pro seu papagaio ver, sei lá que eu tô falando. Mas aqui é só pro vídeo ficar um pouquinho mais longo. E, né? Tchau.